A pedidos de muitos de vocês, eu decidi vir aqui tá gravando esse vídeo de uma vez por todas e revelar para todos vocês qual a melhor forma de você começar a ganhar de 200 a 700 reais por dia no jogo mines o famoso jogo das bombinhas esse aqui pessoal são alguns saques que eu venho fazendo diariamente tá bom no jogo mines no famoso jogo das bombinhas e se você seguir exatamente o que eu vou estar tá te mostrando aqui nesse vídeo que é o que eu faço todos os dias vai ser impossível você não começar a ganhar dinheiro então assiste esse vídeo até o final que pode ter certeza que você não vai se arrepender beleza Bom pessoal, primeiramente, tá? Sejam todos bem-vindos a esse vídeo, eu me chamo Leandro e para falar a verdade para vocês faz um pouco mais de 5 meses, tá? Que eu estou jogando aí no jogo Mines, esse famoso jogo das bombinhas, beleza? E quando eu iniciei, pessoal, eu não entendia muito desse jogo, eu sabia o básico, que era um jogo, né? Como se fosse um campo minado. E ali eu fazia a minha aposta e eu clicando nas estrelas, o valor da minha aposta ia ser multiplicado. E se eu clicasse em uma bombinha, eu perdi o meu dinheiro. Então, comecei ali a tentar fazer uma renda extra trabalhando em casa, né, ali na noite, porque eu tinha o meu trabalho como CLT, eu trabalhava como ajudante geral, recebia ali meu salário mínimo, mas eu, eu não estava satisfeito com o que eu recebia, então eu estava procurando outros meios de fazer uma renda extra no meu mês. E, bom, como vocês podem imaginar, eu tentando jogar sozinho, na sorte, sem nenhum tipo de estratégia, sem ajuda nenhuma, eu infelizmente acabei perdendo o meu dinheiro. Acabei quebrando, pessoal, três bancas e perdi 1245 reais. Confesso que no início fiquei, sim, um pouco triste, porque é, tinha ficado desanimado, que eu não estava conseguindo ter resultados, só estava perdendo meu dinheiro, até que um dia, pessoal, eu fui conversar com um amigo meu sobre essa minha situação, se ele sabia de alguma coisa para estar tá me indicando, que ele sempre estava postando algumas coisas sobre esses jogos de aposta, que ele estava ganhando um bom dinheiro. E foi aí, pessoal, que ele me mostrou o que realmente fazia ele conseguir ganhar dinheiro e acredito que é o que faz a maioria das pessoas que a gente vê na internet tendo resultados absurdos. Existem, pessoal, robôs, né, inteligências artificiais que te enviam um sinal, pessoal, numa mensagem dizendo a hora exata de você entrar no jogo, de você fazer a sua aposta e onde que você tem que clicar ali no jogo Miners, no jogo das bombinhas, para o valor da sua aposta ser multiplicado e você não acabar clicando em uma bombinha e perder o seu dinheiro. Ele me mostrou um robô que ele tinha comprado recentemente, como funcionava a sala de sinais desse robô me mostrou os resultados que ele estava conseguindo e meu não pensei duas vezes pedi para ele o site oficial onde ele tinha comprado aquele robô tá que se chama método Mines pro pessoal que eu vou estar lembrando de deixar os mesmos site de comprei o meu aqui abaixo desse vídeo no primeiro link da descrição e no primeiro comentário para todos vocês que ao final do vídeo você clica lá e você tenha maiores informações bom entrei nesse site e vi pessoal que eu não estaria apenas comprando um robô mas também estaria comprando um mini curso queria me ensinar ali através de Aulas, todo o passo a passo que eu iria precisar fazer para começar a utilizar o robô e realmente ganhar dinheiro. Fiz a compra desse robô no Pix, você também pode comprar no cartão de crédito, depende de cada um de vocês. Assim que eu comprei, recebi o meu acesso no meu e-mail pessoal, que é o mesmo e-mail que você vai colocar nos dados da sua compra, então presta bastante atenção nisso. Bom, assim que chegou, já entrei de cabeça, comecei a seguir o passo a passo das aulas, entrei na sala de sinais do robô e comecei a esperar os sinais serem enviados. E pessoal, pode ter certeza que se você tentar jogar na sorte, você vai perder dinheiro, igual aconteceu comigo. Você tendo uma ajuda de um robô, de uma inteligência artificial, que vai saber exatamente onde as bombinhas vão estar, pra você não clicar ali, você não perder o seu dinheiro, cara, Basta você copiar e colar, você vai ganhar dinheiro. Esse aqui, novamente, são alguns dos meus resultados diariamente que eu venho tendo, tá bom? Seguindo os sinais desse robô, copiando e colando. E esse aqui é o meu resultado dos últimos 30 dias. Tá aí o printzinho do saque na plataforma e o printzinho do dinheiro caindo na minha conta da Nubank. Eu consegui ganhar R$6.800 e 60 reais, pessoal. Eu vou estar tá deixando aqui uma pequena entrada mostrando para vocês, tá bom? Que não importa quanto que você vai começar de banca, se você vai ter pouco dinheiro ou se você vai ter uma banca alta, Vou estar tá deixando aí pra vocês Eu pegando um sinal ali é, do, do robô dizendo exatamente Onde que eu tenho que clicar ali No jogo Miners, no jogo das bombinhas E como vocês podem ver pessoal Eu fiz a minha aposta, seguir exatamente como o robô disse E consegui ter um ótimo lucro Em uma única operação Então não importa se você É uma pessoa leiga, é uma pessoa avançada Se você tem um bom dinheiro guardado Ou se você vai começar com uma pouca grana Se você ter o caminho certo Copiar e colar o sinal do robô é impossível você não ganhar dinheiro, beleza? Espero que esse rápido vídeo tenha ajudado vocês. Sabe que esse é um vídeo apenas que eu estou gravando a pedidos de muitos de vocês que me pediram aí uma ajuda, uma indicação para eu mostrar o que realmente eu fazia, que era o que é, eu, como que eu estava conseguindo ganhar dinheiro de verdade. Então decidi gravar esse vídeo apenas para compartilhar com vocês um pouco dos meus resultados, o que eu faço todos os dias, tá? Que realmente me trazem resultados, Novamente o site oficial desse robô que eu utilizo, tá? Tá aqui abaixo desse vídeo, no primeiro link da descrição e no primeiro comentário para todos vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like. Se ficou com alguma dúvida, deixa o seu comentário, beleza? Valeu pessoal, espero ter ajudado vocês.